Você sabia que 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres? E que apenas 38% são líderes de empresas no Brasil? O CIMI e a FAPEMIG querem mudar esses dados, aproximando as pesquisadoras do universo empreendedor. Para isso, eles acabam de lançar o DELA FAPEMIG. Quer saber mais sobre essa iniciativa que vai fortalecer a presença feminina no empreendedorismo, transformando a pesquisa em solução para a sociedade? Então se liga aí na TV Cine. Atualmente a gente sabe que apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres e apenas 38% dos cargos gerenciais no Brasil são ocupados por mulheres. Então é um número muito pequeno e a gente precisa ampliar isso, a gente precisa mudar esse quadro. E foi pensando nesse desequilíbrio de gênero existente que a gente propôs o dela. E ele vai contar com quatro fases. A primeira fase, ela é de workshop. Nós vamos fazer capacitação empreendedora para as mulheres em seis cidades polos. A segunda fase vai ser uma fase de formação de equipes. Então, nós vamos convidar as mulheres que se inscreveram no nosso programa a formarem equipes. Então, elas vão convidar pessoas, podem ser homens, mulheres, pode ser do mestrado, doutorado, da graduação, de qualquer nível. E ela vai liderar esse processo todo. A terceira fase, ela é de mentorias. Então, as equipes receberão Mentoria de profissionais capacitados em suas áreas. E por fim, vai ter a premiação que vai acontecer na Affinity. Serão três finalistas, né? três projetos serão premiados. Na ocasião, elas vão ter a oportunidade de fazer conexões com empresários, com investidores, né? de divulgar a sua pesquisa todo esse trabalho, todo esse processo que foi feito ao longo do ano. Está aberto para todas as áreas do conhecimento ciências humanas, biológicas, área da saúde, engenharias, todas as áreas. E Minas Gerais nós estamos caminhando aí. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa construção e dessa mudança. E assim ser a diferença que eu quero ver. e Vendo que a gente não está sozinho, que tem um ecossistema todo que está pensando nisso já e que está fazendo com que as coisas venham a acontecer. Eu acredito que a gente não tem como calcular ainda o quanto isso vai ser positivo e o quanto que isso pode pode mudar a nossa realidade exponencialmente. Por isso que é tão importante participar desse projeto e levar esse projeto ao conhecimento máximo de número de pessoas possível. A gente espera reduzir a desigualdade de gênero né, na academia. A gente espera também que essas mulheres elas aprendam a aprender, para que elas mudem seu mindset e elas levem para o mercado e para a sociedade, para benefícios da sociedade, os projetos que elas estão desenvolvendo na academia.